Pessoal, hoje Pensando Bem traz para você o tema ação, reação e atitude. Estamos vivendo os últimos dias dessa palavra aqui. É guerra em cima de guerra, irmãos contra irmãos, pai contra filho, filho contra pai. O amor de Cristo tem esfriado cada vez mais no coração dos nossos irmãos. E você, que tem uma atitude de um verdadeiro cristão, não pode deixar isso acontecer. Vamos anunciar o Evangelho, vamos mostrar que precisamos arrepender e voltar para a casa do Pai. Vamos pegar essa palavra aqui, ler e absorver tudo que ela está nos ensinando, para que a nossa cabeça não fique vazia para quando o inimigo vir reagir contra você. Toda ação, meus irmãos, vai ter uma reação. E quem disse que o crente não tem inimigo? A Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas sim contra as ciladas do inimigo. Isso significa que temos um inimigo espiritual sim. E quando ele reagir, Tenha atitude de crente, meus irmãos. Esteja preparado em jejum, oração e conhecimento para você guerrear contra o mal e tirar as almas da mão de Satanás. Bom, meus irmãos, eu quero deixar aqui para você no livro de Isaías, capítulo 60, do verso 1. Diz assim, ó, ponte de pé e resplandeça, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Como se diz a minha amiga Isa Reis, a missionária Isa Reis, fica crente. Pensa bem nisso, meus irmãos. Fala nisso, missionária Isa Reis. Agora eu quero uma camiseta daquela. Dessa vez eu quero a preta. E aí, pessoal? Pensa bem, hein?